Olá pessoal do F1 Horizon, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo da playlist de exibição de carros clássicos Tá aparecendo o card da playlist, tem dois vídeos desta playlist de carros clássicos, beleza? Depois desse vídeo você pode ver os outros aí, beleza? E nesse vídeo, como você está vendo, eu vou andar na Red Bull RB6, o carro que deu título para o Vettel, né? É o famoso, né? O famoso carro. Ele já teve vários títulos, né? Mas, esse foi o carro. Sabe? Tá na memória de todas as pessoas, né? Então, fique com o vídeo aí. Fui eu que fiz também, né? Eu sempre faço esses vídeos. Não preciso nem falar. Fui eu quem fiz, mas beleza. Então, deixa o like se você gostar. Fui!